Fala galera, beleza? Tô eu, eu, eu com mais um vídeo Dessa vez galera, tá vendo pra vocês Mais um Hot League bom, rapaziada Mano, eu atualizei o Hot League Semana passada, rapaziada E joguei uma vez ali pra ver como é que tava Porque fazia uns 3, 4 meses Que eu não jogava Hot League, tá ligado? Então demorou umas 3 horas ali pra atualizar E rapaziada, eu falei, vou gravar um, um Vídeo de Hot League, porque faz tempo Que eu não gravo, tá ligado? Um Hot League Eu gosto demais, eu era muito viciado Tipo, uma época que eu jogava todos os dias Quando acordava de manhã, tá ligado? Jogava todos os dias, eu era muito viciado no hot mano. e rapaziada, vamos jogar hot hoje, e se você já, tom... já deu like aí, já tomou teu café aí, comenta aí, que eu já tomei comenta aí já tomei meu café, comenta aí só o café aí, pra mim saber se você tá assistindo o um vídeo, rapaziada, bora lá, mano, mano tinha gravado um vídeo, tinha ficado muito bom tá, o OBS bugou, tá ligado mano, aí deu ruim bora lá pro próximo vídeo agora de novo é, dessa vez o campo é melhor, hein, mano. O outro campo tava cheio de buraco, de grama. Vamos ver se os caras jogam melhor também, hein, mano. Bora. Isso aqui eu não vou, hein. Isso aqui eu não vou, beleza. Foi. Peguei a bola, bateu na bola, bateu na bola. Bora. Ah, mano, eu ia dar um tapinho de... Não, mano, ia tomei gol, mano. Ia tomei gol. Porra, caralho. Ainda bem que o cara é ruim. Ainda bem que o cara é ruim, tropa. Ah não, mano, o cara só deu o um toquezinho de cabeça de Ronaldinho Gaúcho, mano. Na moral, mano. Pô, da hora esse carrinho dele aí, mano. Vai um bug, mano. Bora, vambora. Ei, porra. Não tirei nada, não fiz nada, porra, na moral. Não fiz nada não, mano. Mano, tem que esperar o um momento certo. Tem que esperar o um momento certo pra atacar. Nada pra frente, porra. Caralho, travei a bola, travei a bola. Ei, caralho, me travaram aqui, mano. Me travaram ali, velho. Que mentira, mano. Na moral. Vambora, vambora, vambora. Ah, não! Que mentira, velho. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Cara, foi... Ia ser mó golaço, mano. Na moral, Na moral é que a bola não pegou, mano. Aí o cara faz uma merda dessa e faz um gol, mano. Na moral, mano. Na moral velho. que merda mano Gol, gol, gol Ah não, mano, caralho, não Mano, eu chutei duas vezes pro gol Não foi gol, velho. Foi uma merda dessa é gol Ali, ali ó, mano, ah, mano. Na moral, mano Ia ser dois golaços, tá ligado, mano Ó, oh, rapaziada, tô repetindo muitas coisas, mano Eu tô ficando puto já, mano Mas dá pra empatar, tá, rapaziada. Dá pra empatar Pra empatar, dá pra empatar tá. Caralho, mano, o negócio do, do pixel Agora que eu lembrei, mano Que tem um modo muito da hora de poder, tá ligado, mano Não sei se tem ainda, mas eu acho que não, mano é, Manda a bola para, manda a bola para Manda a bola para Ah, seu, pô, era pra pra mim, caralho, tô emocionado, bora pra do gol, mano, cadê tu? Ah, mano, meu time tá de caô, mano. Na moral, ninguém tava na área, velho. Pode inútil. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Pra mim, essa bola, mano. Na moral, mano. Na moral. Era pra mim aquela bola. Na moral. É, eu troquei de câmera sem querer, mano. Na moral, mano. Tá, no fluxo. A besteira não minha no grau. Sabe o que ela quer? Ah, mano, 5x0, mano. Olha isso, mano. Mano, dois gols. Vocês viram, rapaz. Dois gols meus não entraram, mano. É o mesmo cara que faz o gol. Comigo, Bora, bora. Bora, bora, bora, bora. Ah, não, mano. Na moral. Caralho. Caralho, que bolada, mano. Mano, mas ele tomou uma bolada nessa na vida real, mano. Eu já 6 a 0 mano. Ah, mano, na moral, velho. Já não dá pra empatar, não, mano. Não adianta nem correr atrás, mano. Não adianta nem correr atrás, velho. Mano, pelo menos um gol, né? Pra ficar que nem Brasil e Alemanha, mano. Os caras não fazem nada, velho. Caralho, mano. Tem que fazer tudo nessa porra. Bora, rapaziada. Já encheu outra partida aqui, mano. Acho que é a mesma galera, mano. Mesma galera, vambora. Mesmo campo, eu acho. Aê, porra. Aê, boa. Também. Né? Já tomamos um golzinho de leve pra ficar ligado, né? Pra ficar ligado, só pra ficar ligado. ficar ligado. O cara é mestre, mano. Caralho, defendeu muito, mano. Jogou oh. muito. Olha o golaço, olha o golaço, olha o golaço. Tá lá, porra. Um a um, mano. O estádio, o estádio do Pokémon, mano. Não, um corre, corre. Ajeita a bola. Ajeita, ajeita jeita, jeito. Foi, jeito, Que travado ali, mano. Bora, vambora. Porra, mesmo o cara fez o gol. Na moral, mano. bora porra. Tomar um café aqui pra dar uma animada. Aí, tomei o um cafezinho, agora eu bora. Bora, bora, bora. É, porra, mandei a bola lá pra cima. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ó. Boa, Aê, caralho, pego também, mano, é nóis, porra, ajudou muito, mano, o Twitch, a, a Twitch fez um gol, o Twitch fez um gol, bora, bora, bora, bora, bora, Ih, caralho, mandei, mandei, mandei, mandei, ah não, mano, travou, travou, travou, travou, travou a roda, travou a roda, bora, bora, travado o cara, mano, tinha travado o cara, ah, ia, ia ser, ia ser um golaço bonito, mano, defesa, porra, defesa, que é defesa, porra, não, ah, não, eu fiquei emocionado, velho, namorado, na moral, mano, eu com contra, velho, olha as ideias Aí, porra, mano, o cara tá parado lá, velho Aí, porra, tira Sem medo nenhum Ah, eu acho, calma, o que o cara vai fazer, mano Caralho, caralho, travei todo mundo, mano. travei todo mundo Travei todo mundo, passei, passei, passei, passei passei. Ah, ah, ah, boa, boa, mano, boa moral, mandou muito Ah, não, mano, devia ter um pouco, demorar um pouquinho mais Um pouquinho mais, viu? É Na moral, mano, caralho, <risos> No começo do jogo foi um gás, tá ligado, rapaziada Que deu um gás ah, que deu? Agora eu tô murcho, mano. Na não, não, mano. Tô jogando mais suave agora. Tô jogando mais suave. dá para, vamos dar para. Trabalha aqui, mano. Ah, ah, ah, Acabou tudo, mano. Ah, não dá pra me matar mais. Mano, rapaziada, é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, mano. Eu acho que ficou engraçado pra caralho, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Então, deixa o like aí. Comenta café aí se você tomou o café hoje. É isso aí, tamo junto. Até o próximo vídeo. Ui.